Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio, o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, mano, os Gojo do, do, do tapa na cara aqui, irmão. Exatamente, rapaz, do tapa na cara, do puxão de cabelo, do chute na barriga <risos> e nos outros lugares e também, que vocês quiserem pensar, porque hoje nós vamos trazer aqui, galera, mais gameplay de Street Fighter 6 para vocês. Agora, um gameplay de 10 minutos corridos, de puro gameplay, sem parar, sem explicação, sem nada, em 4 minutos. Ou seja, esse videozinho que vocês estão vendo aí agora Tá gravado em 4K aí e vocês podem habilitar essa qualidade para vocês verem aí no máximo possível e contemplar esse gameplay que tá muito da hora. E a gente vai assistindo aqui, eu e o Alanis e comentando por cima à medida que o gameplay vai rolando, mas sem pausa. O negócio vai rolar corrido mesmo, entendeu? Então já deixa o seu like não se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá meu querido Alanis, deixa eu trocar nossa tela aqui para essa galera maravilhosa começar a contemplar este gameplay junto com a gente. Vocês podem ver aqui, uhum. meus amigos, que é um videozinho de, basicamente, quase 10 minutinhos, né? 9 minutos e meio aqui. E só um recadinho que eu esqueci de dar. Esse vídeo aqui, pessoal, a gente pegou no canal Game V. Tem o conteúdo lá em 4K, caso vocês queiram ver na íntegra depois ali, sem os nossos comentários e tudo. Então, acessem o canal Game V, tá? Pra vocês conferirem esse conteúdo depois. Agora sim, simbora lá, Lanios. Esse gameplay lindão, 4K. <risos> Olha a diferença, mano. Com o vídeo no talo. <risos> ready? Ela falou em japonês ali ou foi impressão minha? Porque ela não falou, ready, then show me, não. <risos> Ó, Olha, você viu que pegou o Drive Impact do cara no agarrão ali, mesmo depois de ter defendido? É... Isso é uma coisa interessante, né? O Drive Impact ele é. Vulnerável a algumas coisas. Ó, você viu? Ó, tentou ele segurar o Spinning Bird aqui que não rolou também, né? É, meu filho, deu um. Então... Ele deu um Shoryuken ali no desespero, acabou passando direto. <risos> Nossa senhora, esse Spinning Bird, hein? Meu Deus. Ó, de Muito novo, bom. ó, pegou o Drive Impact. <risos> é isso, né? Você sabe o que o cara vai fazer, você consegue. Olha, de novo. <risos> é, agora ele deu Parry no Drive Impact, mano. Se, se, se você souber o que, que o cara vai fazer ali pra... Né, se o cara vai apertar o botão, já era, entendeu? Sim. É, é, inclusive, né, eu tava até vendo um comentário, né, que o problema do Street Fighter 3 é que você pega um cara que sabe o que tá fazendo ali, que entende como é que você vai jogar, o cara vai dar parry em tudo que você faz. Sim. É, então, é, essa é uma situação que, você, que a gente vai encontrar nesse jogo. Ah, que legal o Stance dela, cara. Boa Sim. Hora. É, eu tinha visto que esse Stance da Chun-Li, quando ela abaixa, com cada uhum. botão que você aperta do controle, ela faz um movimento diferente. Sim. Então isso é bem interessante, mano. Mano, o cara não para de dar agarrão. É. E <risos> o outro não para não tá de farofar short quando ele tá caído. É. Ó, Ó legal. O ali que ele mandou. Ele deu uma investida. Olha aí o ult, ó. Nível 3, pegou. Hum. Ah, que sacanagem. Interrompeu a animação hum. só porque a luta acabou? <risos> acabou na cabeçada ali. É. Botou, botou na chifrada. Final round. Pô, eu achei legal, velho. Essas animações do round 1, final round uhum. e tudo mais. Achei muito da hora, velho. Bonito, bom, né? sabe? É. Hein? Uma coisa que, que eu fico impressionado é nos efeitos de partícula, sabe? É, que eles fizeram ali. Quando a, a, você vê uma porrada mais forte ali, tipo, drive impact na defesa, a poeira que sai do chão, tá ligado? Sim. Nossa senhora. Nossa, mano. Olha que lindo, mano. Drive Impact ele agora funcionando quando usar direito. Nossa senhora, é. que saraivada de chute. Mano. Hum, pegou. Uhum. Ó, daria pra ele ter continuado ali, ó. É. Nossa, esse Opa. efeito dos soquinhos, ó, os dois ficaram sem barra de drive. O Luke <risos> tá numa situação bem mais complicada. A barra de drive lá enchendo, ó, demora. O legal é, é que a postura de luta deles muda, né? Quando a barra tá enchendo isso. Sim. Nossa! O cara do Luke ainda ganhou, mano. Que isso? <risos> ó, de vitória. É Foda, mano Luke, is... seus braços é feio, irmão <risos> Um antebraço feio, velho uhum. As caretinhas uhum. <risos> Isso é muito da hora <risos> Um amigo meu falou que a barba do rio Tá parecendo as graminhas do Zelda As graminhas do Zelda Boa é você Ei, não pode esperar, a barra bonitinha, né? Não é... Eu Isso é tá uma coisa que hoje eu... Um jogo com o Perry, cara, é coisa mais... É, a é... gente é quer é barra de, de drive, tá ligado? Não, num não jogo Manda com a match, o Perry, como Street Fighter <risos> 6, meu amigo, é só você segurar o Perry lá, entendeu? É. Nossa! Hum. Nossa, que lindo, mano! Uh. Eita, acabou a barra de drive do Ryu. É. Abusou, tá vendo? Ó, o cara tá mandando até bem... Tá administrando bem ali a falta de recurso que ele tenha. né? Ó lá! Você viu que a pose do Ryu tá mais pontidinha, assim? Ele tá mais com as mãozinhas juntinho, peito, pá, tipo... Mano, esse cara, ele fez uma... Ele tava jogando igual umas paradas que eu já vi online super, tá ligado? Soquinho fraco, agarrão. E... Eu ouvi também hum. comentário que o agarrão desse jogo tá pegando de longe pra caramba, viu, cara? É mesmo? É. Nossa, será tá que tem, colado, teremos não? mais um jogo com agarrão apelão? É, pois é. <risos> Nossa, tancou dois ataques ali, mano, o Drive Impact. Boa. É, uma coisa que dá pra entender em cima do Street Fighter 6, né? É que... Por mais é. que ele tenha os, os controles fáceis, sabe? Você vai precisar contar muito com os fundamentos de jogo de luta, assim, vai ter que manjar de futsis, vai ter que conseguir ler o oponente, pegar os hábitos do cara, tá ligado? Inclusive, uma coisa que a gente até ficou de fazer vídeo e a gente não fez pra poder comentar melhor, os controles modernos e clássicos aqui que o jogo tem. O controle moderno, ele vai ter uma boa desvantagem se comparado ao clássico, tá? Pelo que eu tô percebendo nos gameplays que estão sendo mostrados, isso aí a gente depois conversa num vídeo. Porque eu acho que é, tinha muita gente geral... preocupada com o controle moderno, manja? É... E eu acho que não vai ser eu... tão, tão de boa assim não, mano. Não, você é, já tem três botões a menos pra usar, né? Exatamente. Você vai, vai depender do jogo escolher pra você a... qual que é a melhor situação do botão ali. Aí fica, aí fica zoado, né? Olha que legal a música quente fundo né? Caraca, mano o, o, o gameplay do Jamie Ele tá muito estiloso, velho Muito da hora Tá, cara, tá eu, eu achei muito legal Eu achei que o Jamie Tá um personagem Que eles mandaram muito bem Sabe? Olha a Esse barra é de mesmo, drive mano. do Ryu Com esses hits Que ele tava tomando Indo embora Olha, ele usou o Shoryuken Amplificado ali A barra de drive com, Caiu bastante Quase que uma barra e meia hum. Um quadradinho e meio Quer dizer Agora tá sem, ó Olha ah lá, a pose do, do Ryu mais contidazinha. <risos> Bracinho mais baixo assim. É. se tá ligado? Oh, show. Show. Tá bonito. Carai. Ó, gastou de novo dois quadradinhos de drive, você viu? É. Ó, é... Mais, mais um quadradinho e meio quase ali de drive, ó. É, não, tá, não tá indo um pouquinho, não. Não tá não, mano, tem que tomar cuidado com o que você utiliza de Drive Porque o é. Drive você, você utiliza tanto pra recursos de defesa, né, Alanis? Quanto pra amplificar golpes, assim, pelo que a gente tá vendo Sim É, na, na defesa você tem, tem coisas diferentes que você pode fazer por conta do Drive Sim <risos> E tem também a questão dos EX, né? Que é a, a parte mais ofensiva de quando você vai usar o Drive A questão é que você vai na, na empolgação e começa a usar Drive pra todos os ex que você pode fazer ali, achando que é infinito. Sim. Depois você não se defende mais, né? <risos> Olha, uma coisa que eu achei bonito, cara, é quando ele faz o Drive Impact, a porrada que dá, você sente o impacto desse treco, velho. É. É muito Olha. doido. É top, cara. É, é, é... Olha. Olha que louco, cara. É aquilo que a gente tinha comentado, né? Tipo, o, o diretor do Bayonetta aqui tava envolvido, né? A gente já comentou, comentou em um dos vídeos anteriores, né? logo no começo, que a gente podia esperar umas coisas muito loucas visualmente. Sim. Por conta do baioneta, né? Que a gente vê o que, que o cara fez lá. Então... Hum, segurou tudo <risos> encheu a barra de drive toda lá. <risos> Obrigado, hein? <risos> Caraca, velho. Se você prever esse trem aí e é. segura, só, só segurar a barra de o, o drive parry, você recupera sua, seu drive todo, mano. Ó, ah, o, mano. Isso é legal, cara. O Jamie ativou o modo cabeludo dele lá por causa das quatro bebidinhas. Nossa! Ah. <risos> Enche o bíceps. Enche o bíceps, <risos> meu amigo. Você tá é louco, filho. Limpo, mano. Esse daí foi limpinho, meu amigo. Pegou no estômago ali, o bicho subiu com, com a outra porrada no queixo e já era. E a gente ainda tem uns vídeos aqui, pessoal, que a gente vai trazer, né, Alanis, De combos otimizados com os personagens. A gente já viu algumas pessoas postando aqui no YouTube. E a gente deve fazer um compiladinho e trazer pra vocês também. Obviamente, uhum. dando todos os créditos pra pessoa responsável pelo canal e tudo. Mas, cara, tá saindo muita coisa legal do Street Fighter, sabe? Por parte da galera que pôde testar. Na Samba, ele tá muito foda, né, Landis? É, lembrando que essa é a versão 1.0, né? A versão de teste, versão 1.0 A ah, Alpha, né? A gente espera que na BGS tenha uma versão diferente pra gente trazer conteúdos diversos, né? Mas no mínimo vocês vão ter a nossa experiência com o jogo aqui, né? Comentando com vocês. No entanto, muita coisa que a gente tá vendo pode melhorar ou ser modificada, né? Pra uma outra direção aí. Afinal de contas, os caras colocaram na roda para ver se ia funcionar do jeito que tá. Então, observando o feedback e tal, a Capcom vai conseguir ainda é, regular ainda mais, né? E a expectativa é que o jogo saia melhor do que o que a gente tá vendo. Tá insano demais. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. O que, que vocês acharam desse gameplay corrido agora em 4K, sem interrupções aí, para vocês sentirem melhor como é que tá o jogo gameplay, Alguns combos ali, até melhor otimizados. A questão da velocidade dos personagens e tudo. Deixem aqui embaixo as suas opiniões, a gente vai adorar ver de cada um. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Até mais. Vamos! Um,